Olá! Para criar uma tarefa para envio de arquivo único no Moodle, clique em Ativar edição. Feito isso, siga os passos. Clique em Adicionar uma atividade ou recurso, procure por Envio único e clique em Acrescentar. Feito isso, preencha os campos, configure a data de entrega e clique em salvar e voltar ao curso. Bom, é isso e obrigado.